Eu tive medo do escuro até os 18 anos. Ridículo, né? Conheço gente que tem 50 e continua tendo medo do escuro, só que não confessa. Porque o pessoal acha que medo do escuro é coisa de criança. Na verdade, se eu vou fazer um vídeo sobre medo do escuro, é melhor eu falar o que eu acho que produz o medo do escuro. Eu vou falar primeiro como, é, como era o meu medo do escuro, ok? E como é que eu acabei com ele. Porque é aquela coisa que você. Tem desde criança, né? É uma coisa comum. Né? Você tem medo de um cachorro grande que vem na sua direção latindo que nem um louco, né? É natural você ter esse tipo de medo. Então, o medo de escuro acaba virando um medo que você aceita sem assim, questionar. Ah, até tá escuro, ah, que medo. Só que um belo dia eu cheguei e falei assim: por que, que eu tenho medo de escuro? Como é que eu vou descobrir por que, que eu tenho medo de escuro? Vou me enfiar no escuro e vou ficar analisando. A casa que eu morava na época era Duplex tinha uma escada para andar de baixo que a gente usava pouco na verdade é mais uma entrada né? aí eu sentei no alto da escada no escuro de noite, de madrugada tinha 18 anos e fiquei lá sentado observando o meu medo né? aí vem aquelas coisas, tem um monstro embaixo da cama barulhos que vem na nossa cabeça se você fica um bom tempo no escuro seu olho começa a ver coisas também luzes né porque não está 100% escuro então o senhor tenta interpretar pequenas focos de luz, assim, um pouco menos escuros. Né? Nem de luz, né? os focos menos escuros, ele tenta identificar alguma coisa ali, acaba vendo rostos, ou vultos, ou movimentos. Aí eu fiquei nessa, observando e descobri o óbvio, que é bem provável que você já tenha descoberto também. O que nos dá medo no escuro são formações de imagens dentro da nossa cabeça. A gente está com medo da nossa própria imaginação, sem... Um feedback visual e auditivo palpável que nos diga o que está à nossa volta. É como se, assim, na ausência de coisas à volta, a gente imagina qualquer coisa que pode estar à volta. Talvez nossos antepassados, no meio da noite escura, tenham desenvolvido esse medo. É bem possível. Eu já vi estudos um estudo sobre é, a gente ter medo de lagartos e de dinossauros. Não porque a gente conviveu com isso, que a gente não conviveu com os dinossauros. Mas porque ancestrais nossos conviveram com os dinossauros. Milhões de anos antes dos seres humanos acontecerem, a gente teve ancestrais que conviveram com os dinossauros. É um deste tamanho assim, nossos ancestrais. Da mesma forma, a gente desenvolveu o método escuro porque somos seres diurnos. Então, de repente, esse medo do escuro é até uma memória de quando a gente ficava emboladinho do, perto de uma árvore, em cima de uma árvore, perto de uma caverna, ouvindo os barulhos lá de fora, imaginando se aqueles é barulhos podiam vir para nós, nos invadir, nos, nos matar, nos estraçalhar, nos devorar, né? Só que esses barulhos não existem mais. Você está dentro de um apartamento. Não vai aparecer nada do nada. Só que a nossa mente é muito imaginativa, né? A gente fica assim, não, vai parecer um alienígena. Não vai. Você é uma pessoa adulta, você é uma pessoa madura, mas a nossa mente continua nesse eterno cabo de força entre a nossa razão e as nossas intuições, nossos instintos. Por isso que você, por mais maduro, por mais madura que você seja, você vai num filme de terror e você meio que acredita naquele filme durante aquele período de tempo que você está ali dentro. Você se assusta de verdade. Tem várias vantagens evolutivas nisso de você imaginar e acreditar naquela imaginação pode salvar vidas né então porque você imagina que tem um monstro naquele barulho e você foge você se esconde você se coloca no lugar mais seguro se não era um monstro não perdeu nada se era um monstro você sobreviveu então esse medo do escuro ele é atávico como se diz né? Ele vem de nossos não vem nem dos nossos antepassados vem de ancestrais os mamíferos todos são bichos de esconder mentira Leão não é bicho de esconder, puma, pantera não são bichos de esconder. Mas a nossa linhagem é de bicho de esconder, a gente não é bicho de atacar. A gente ataca em grupo, durante o dia, fazendo uma barulheira danada e com ferramentas. Né? Há dois milhões de anos que a gente usa ferramenta para atacar os outros bichos e para se defender dos outros bichos. Então, quando você está sozinho ou sozinha no escuro, tua cabeça fica meio preocupada e faz assim, ó, melhor se proteger por ver das dúvidas. Então, vamos lá! Tive um medo do escuro até os 18 anos, e por que, que acabou aos 18 anos esse medo do escuro? Porque eu sentei e comecei a perceber essas coisas, que tava tudo na minha cabeça, que era uma coisa instintiva. Cara, eu não sinto mais medo do escuro. Senti depois dos 18 anos, senti sim, quando eu fui ver Bush de Blair, cara, no corredor do meu apartamento, no um corredor com pedra pra direita, e era escuro. Por que que escuro aquele corredor, cara? Mas não é que eu tenha menos medo do escuro, não. Eu me entrego cada vez menos ao medo do escuro. O medo está lá, eu sinto o medo. É que nem aquela dorzinha, que você está na, na perna, no pé, sei lá. Que está lá a dor, mas você não dá muita atenção para ela, porque não é uma dor grande, não é uma dor intensa. E você vive tua sua vida com aquela dorzinha, até esquece que a dor está ali. O meu medo de escuro agora é assim. O meu medo em geral agora é meio assim. Eu sinto o medo, mas eu desenvolvi uma certa... Não é nem maturidade, uma certa experiência com medo. De identificar quando aquele medo pode ser um medo real e quando é um medo que está só como um alerta residual de outros períodos históricos da nossa evolução então quando eu estou andando na rua e tem um medo meio irracional é diferente eu estou me sentindo assustado eu olho à volta porque meus instintos estão vendo alguma coisa que pode ser ameaçadora e realmente eu estou num ambiente em que tem coisas que eu posso não estar tá vendo muito conscientemente agora eu estou em casa vendo um filme de terror e estou com medo? É medo, gente, estou vendo um filme de terror. Eu perdi muito do meu medo do escuro conforme eu fui me convencendo de que o sobrenatural é uma mera invenção humana mesmo, que não existem espíritos vagando por aí, e se existem espíritos vagando por aí, eles não interagem com a gente. Quando eu ando no escuro, eu não acho que pode ter um demônio me perseguindo, muito embora de vez em quando ainda aconteça... No momento que eu estou impressionado, talvez porque vi um filme, ou porque escrevi alguma coisa mais sobrenatural, porque eu escrevo, né? Que é, vem esse medo, porque está lá, como eu disse, está lá. Esse medo está lá, na, nos seus instintos, né? Mas em condições normais, no dia a dia, eu vou andar no escuro, não tenho medo de sair da cama e ter uma coisa embaixo da cama, não passa pela minha cabeça mais esse tipo de coisa. Mas tem um caminho de 18, aos 50, vão aí 32 anos, né? Para que, que serve esse vídeo? Para você parar de ter medo? Talvez. Espero que te ajude a parar de ter medo. Espero que sirva também para você não se sentir culpado. O culpado é de ter medo. Está aí. Temos uma história longa do medo garantindo nossa sobrevivência. E do escuro, inclusive. Né? Espero que te ajude também a não ficar julgando quem tem medo. Tem gente que é mais objetiva, mais pragmática. E você desde jovem nunca teve medo de escuro. Pense que, no caso de apocalipse zumbi, você pode ter uma desvantagem evolutiva séria em relação a quem tem medo. Pode ser que as pessoas que têm medo sobrevivam melhor que você. Por outro lado, você que tem medo do escuro também, não deixe isso se tornar uma coisa gigantesca. Ah, não, eu sinto que tem alguma coisa no escuro, então tem. Eu vou me esconder, eu vou andar com luzes. Não vamos ficar paranoicos, não vamos ficar paranoicas com essas questões do medo. A razão também é um instrumento. A gente tem uma mania de supervalorizar a intuição e desvalorizar a razão. Nem 8, nem 80. Vamos conhecer os limites e qualidades da intuição, vamos conhecer os limites e qualidades da razão, vamos tentar equilibrar esse negócio de acordo com a situação. mesmo? Espero que o vídeo seja útil para você, para quem que você conhece. Fique à vontade de assinar o canal, comentar... O que mais você pode fazer com esse canal? Sei lá, compartilhar o vídeo. E viva com medo, mas dentro dos limites razoáveis. Né? Tchau, tchau. Você tem medo do... Você tem medo do escuro? Não, com do outro jeito. Muitos cachorros latindo. Esse daí só é, parece aquele... Sabe o Tasmania que faz aquela nuvenzinha de bocas latino? Tem, tem gente que fala isso de religião, né? Oh, melhor acreditar em Deus, que se ele for um maluco homicida que mata e tortura todo mundo que não acredita nele, é melhor você ter acreditado durante a vida, quando você chegar lá a morrer ele fala assim oh, <risos> se tu não acreditaste em mim sofrerá a eternidade aí você fala assim, acreditei sempre em você, oh, que isso